Olá, aqui é o B.S. depois de muito tempo enrolando, né, tô trazendo sério pro canal, e pra estreia trouxe o meu amigo Calenzo, é um streamer Bem, rapaziada, também. É rapaziada, saudade? Deu um salve aí, e vou estrear jogando um T-Death Match aqui com ele, só pra se divertir um pouco. Aqui ó, já pega ele aqui, já. <risos> Tem mais um aqui? Ai, ah, morri. Pra jogar do que, Calenzo? Eu vou jogar sempre mesmo, pra pegar, tá? Ah... Quer dizer, é... é. Ai, caralho. Tinha alguém me esperando aqui. Era o bot ainda. Morri para o bot. Opa, opa. Ah. O meu nome tá mudado assim porque eu perdi uma aposta. Então a pessoa escolheu o nome e está Bruno Minhoca. Não repara no nome não. Ué, tá difícil só de up, hein. Não acho ninguém nesse mapa. Tem um cara aqui na base. Ah, já morreu já. Dá aqui em cima. Errei. Ah. Tenta ver aqui. Tem meio aqui. ó Meio eu tentava ficar aqui. Ó. Se não morrer. Errei. Então, vai na pistola. Errei de novo. Então, cara, vai mesmo. Errei de novo. Ah, cadê o viado? Ah, morreu. Não, tá aqui, hein? Pronto, era pra falar mesmo. Então aqui, ó, matar meu amigo? Já vai junto também. Então aqui, ó, do meu lado aqui. Ah, tá todo mundo morrendo velho. Errei o quick. Vamos bem atrás dele aqui. Ah, morreu. Ok, ó. Não vai nem cair no chão. Faquinha nova. Que eu perdi a minha numa aposta. De novo. Aí eu ganhei essa aqui de aniversário. Nosso amigo Panda. Muito obrigado, Panda. Você ah. vê a... A amizade como que é, né? Panda quis me dar uma K. Falei, não, Panda. Faz essa K virar uma faca. E ele fez. Fez mesmo. Então... Serei eternamente grato a você, Panda. Toma. Eu tô trolando, velho. Por que? Eu cara tá tomando que um não o bot. Ah, o cara é. Oh. Eita, oh, oh. bota a cabeça aqui na bota. Tem então, um aqui. Ah. ah! Cadê você, cara? Pede pegar. O ah, O cara é tá de óculos. Errei. Porra, que vergonha, errar um tiro desse. Opa! Caralho! Deram três em mim aqui, velho! Aê! Ah, ah, é. ah. Fugindo não! Ih, cadê? Vamos que vamos! Aê! Ah, Ó, é. oh, tá todo mundo na B. É lá que vai ser a festa. Ó. Oh. Pega um aqui. Errou. Pega outra aqui. Ô mano, pelo amor de Deus, velho. Tem um aqui que vai tomar uma Glock. Os oh, caras é de 12 velho. Ué, você pegou? Peguei outro. Pega ele também. Nossa senhora! Ah, nossa senhora! Uh, você viu que eu dava o bug? Nossa, oh, tem três aqui na vida. ali já. já deixa aqui ó falou Vamos eu sei que eu tô fazer mas eu não faço é só tirar pra trás é é isso. o spray do, da da caia difícil pra prender mesmo ai carai você nem viu isso aqui mano tá todo mundo esperando ele <risos> opa opa opa Fodeu, fodeu, fodeu, fodeu, fodeu. Foi. Pegou de trás aí o talinho. Inocente. Maluqueira. Tem meio aqui e os caras ignoraram. Matou um. Nossa, é esse tiro que eu tô errando. Opa. Opa. Ah. Tanto que esse vídeo eu nem vou fazer com facecam, por causa que. É bem simplesinho mesmo, só pra. Não, não cara. Eu tô pistolado aqui, mano. Tá pistolado já? Por que, cara? Não pode ficar não. Não adianta, não. não. Ah, não quer saber? Eu só. Tá. Ah. pegar só de pistola agora. Só de tech, velho. Só de tech. Só de tech. Nossa, eu tô errando muito tiro desse. É, vai... vai acabar, não vou matar ninguém na faca. Você tá não deixou eu matar nada. É isso aí. Como assim é isso aí? Hum? É isso aí, nada, mano. Só sabe aqui que eu não, <risos> não matar todo mundo. Ah, velho! Nossa, Nossa senhora! É, acabou. Tá bom, tá bom, não ganhei. <risos> Em segundo, não. É, ah, ficou mano. bom, mano. Ficou bom. 41, 33, não sou muito bom de Alp. Ah, ganhou uma caixa ainda, é isso, galera. Mano. <risos> aí, é, mano, vou abrir, como sempre no carro pode. <risos> quer mandar algum salve aí pra terminar o vídeo? Não, tá de boa. Obrigado aí pelo convite aí, mano. Não, Tudo é nóis. Você, que você, que você merece. É nóis, então. Então eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do, do vídeo de CS. Eu vou trazer competitivo, vou trazer algumas dicas, vou trazer várias coisas. Então, aquele abraço. Falou, valeu!